Olá amigos, muito bom dia a todos. Está começando mais uma edição do AgroLink News nesta terça-feira, hoje dia 20 de abril de 2021, véspera de feriado. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e na pauta de hoje nós vamos falar sobre a vacinação... Contra a fitose em todo o Brasil. O programa também vai trazer os detalhes sobre o mercado brasileiro da maçã. Além disso, confira a previsão do tempo, os indicadores econômicos, os destaques do portal AgroLink e tudo isso. E muito mais, nós começamos o programa de hoje trazendo aqui as principais manchetes de agrolink.com. BR. Na produção de ovos, um preço recorde dos ovos brancos e vermelhos foi registrado. A alta procura, aliada à redução da oferta e repasse dos custos de produção, levou a este aumento do preço no último mês de março. E os produtos fitossanitários vindos do Mercosul também terão novas regras para entrar aqui no Brasil. As mudanças, atenção, já começam a valer a partir do próximo dia 13 de maio. Ainda falando sobre o Mercosul, o Conselho Argentino rejeitou o controle das exportações de carne. A entidade é mais uma que rejeitou o maior controle do Estado nas exportações. O AgroLink destaca ainda que o tempo seco está dificultando a colheita da mandioca. Mesmo assim, a demanda na indústria segue aquecida. E na produção brasileira de morangos, uma pesquisa quer diminuir o custo de produção. Mudas importadas da fruta correspondem a 80% do custo de produção de todo o país. Já no estado de Goiás, os pecuaristas se preparam para o início da entre-safra do boi. O período da seca costuma ser de preocupação. Para os produtores. Estas e outras notícias estão todas lá em agrolink.com.br. Visite o nosso site e fique muito bem informado sobre tudo o que acontece no agronegócio. Nós seguimos aqui falando sobre a pecuária dentro do Agrolink News, pois a campanha de vacinação contra a febre aftosa começa agora, no próximo dia 1 de maio, onde mais de 170 milhões de bovinos e bubalinos. Deverão ser imunizados. A reportagem é de Aline Merladete. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Lucas. A primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa de 2021 começa no próximo 1 de maio. Nessa etapa, deverão ser vacinados bovinos e bubalinos de todas as idades, para a maioria dos estados brasileiros, conforme o calendário nacional de vacinação. Ao todo, espera-se imunizar cerca de 170 milhões de animais. Dos 21 estados que realizam a imunização dos animais neste período, no Amazonas e em Mato Grosso participam apenas os municípios que ainda não suspenderam a vacinação. Enquanto no Espírito Santo ocorrerá para bovinos e bubalinos com até 24 meses de idade. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento reforça que devem ser adotadas medidas de cuidados com a Covid-19 para garantia e manutenção dos compromissos com as zonas reconhecidas como livre da febre aftosa, com vacinação perante a Organização Mundial da Saúde Animal. Do portal AgroLink, Aline Merladete. Obrigado pelas informações da pecuária. Vamos falar sobre a produção de frutas, mais especificamente da maçã. O Rio Grande do Sul deve encerrar a colheita com 50 mil toneladas a mais do que no ano de 2020. Por isso, eu converso com o um pesquisador da Embrapa do Rio Grande do Sul, Gilmar Natigal. Antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação. Começo lhe perguntando o que gerou este bom resultado, esta boa expectativa para a safra gaúcha da maçã. Na verdade, assim, a safra de maçã ela é sempre condicionada por, primeiro, uma série de fatores climáticos. Né, que que influenciam né? um bom, bom inverno, ou seja, se se tem quantidade de horas de frio que a gente considera aí temperaturas inferiores a 7,2 graus centígrados, né? a macieira precisa passar por um por um período, né, de frio para que ela entre em dormência, para que ela faça todo o seu processo fisiológico e aí brote no ciclo seguinte. Então, o inverno passado foi foi um bom inverno, teve um, não foi um dos melhores, mas foi um bom inverno que permitiu que a planta tivesse uma brotação ah, muito boa. É, um segundo fator que, que também contribuiu é que algumas áreas também, ah, em função de fatores climáticos do ano passado, que um, tivemos ah, secas prolongadas e tudo, né? isso de, de alguma forma afetou o ciclo passado com, com menor produção e isso fez com que a planta... Né? Uh, no ano seguinte, tentasse recuperar, ela tinha energia para recuperar essa produção. Então, são, são principalmente são dois fatores aí que, que contribuíram bastante para essa safra. Embora a gente tenha iniciado a safra, mas os produtores estavam bastante né, temerosos, a gente começou a safra com, com veranico nos meses aí de setembro e outubro, mas nos meses seguintes as condições climáticas foram extremamente favoráveis com chuvas adequadas, volume de, de, de água suficiente para a planta, e que permitiram né, que isso chegasse a essa produção. E na perspectiva de mercado, a produção deve ser comercializada internamente ou exportada? Um mercado externo, que é um mercado que representa um volume pequeno, mas significativo para, para os produtores, principalmente do Rio Grande do Sul, né, que que buscam janelas de mercado na, nos, nos nossos países, eh, principalmente da Europa e tudo, para que a nossa maçã seja competitiva. O dólar esse ano, né, e pelo valor que ele está, ele torna a nossa fruta competitiva a nível internacional. E existe um bom volume de exportação esse ano provavelmente supere os anos anteriores. Por outro lado, assim, ah, o, nosso, o mercado brasileiro ele é um mercado... Estável, ele não não não, não oscila né, muito, uh, até porque como a gente consegue manter a oferta de fruta durante todo o ano, através da conservação, ou seja, a gente coloca em câmaras frias e isso permite que você escalone a saída dessa fruta. Então, praticamente, a gente tem fruta de janeiro a janeiro. Né? Então, isso normalmente não leva aqueles ciclos normais que outras frutas e outros gêneros alimentícios têm, de que você tem preço e uma oscilação de preço na safra e depois na entre-safra você tem um aumento de preço. A gente pode dizer que em praticamente em 20 anos aí o Brasil deixou de ser importador de fruta, né? porque basicamente nós importávamos toda a, a maçã que consumimos e hoje a gente atende plenamente o mercado brasileiro e inclusive exportando. E hoje, algum país produtor representa alguma concorrência interna para a maçã brasileira? Da mesma forma que o Brasil exporta em períodos alguma coisa para os nossos países aqui vizinhos, como a com Argentina e o Chile, existe essa troca de mercado, né, até porque são cultivares diferentes. Uh, isso, não, na realidade, não afeta, não afeta o nosso mercado né, e, e, e vice-versa também né, o, o provavelmente esses, esses países como Brasil, Argentina e Chile, que são os maiores produtores de maçã aqui no, no, na América do Sul, uh, eles têm, têm, sejam mais competitivos a nível internacional, ou seja, aí eles são concorrentes sérios. Mas a nível de, de, de país, uh, não, não vejo assim como países que possam ser, vamos colocar entre aspas, ameaças do Brasil. Né? Nossa grande ameaça potencial seria a China, né, que é o maior produtor de maçã no mundo, mas eles têm déficit de produção e jamais conseguiriam, digamos, pelo menos no curto prazo, se tornar uma ameaça para o Brasil. Né? Agora, pesquisador Gilmar Nartigal, e quanto ao perfil de consumo esta produção nacional hoje, ela é comprada por um consumidor do dia a dia ou a indústria acaba absorvendo a maior parte desta safra? Então, basicamente, toda a nossa fruta é consumo imatura. In né? A indústria ah, isso, assim o consumidor brasileiro ainda não está acostumado a consumir alguns produtos originários né, da da maçã que não seria o suco não seria digamos a, a fruta na desidratada que a gente chama de fito né, que seriam né, produtos né, extremamente interessantes para o mercado nós temos um mercado potencial e grande para digamos, o um sistema de, de produção de maçã. O suco da maçã ele pode se tornar base né, para uma série de sucos não, não naturais, mas sucos processados, né, porque aí a, a, o suco poderia ser é utilizado como base para a elaboração de outros sucos não naturais. só aí passaria que parte de frutas com a qualidade um pouquinho inferior né, não chegasse no mercado e fosse destinada para, para, para, a, para a indústria. Este, então, pesquisador da Embrapa do Rio Grande do Sul, Gilmar Nartigal. Agora, vamos saber como fica o tempo, a previsão completa, com Gabriel Luan Rodrigues, do AgroTempo. Muito bom dia, Gabriel! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Na terça-feira, as chuvas ficarão deslocadas para o norte de Minas, norte do Goiás, agora todo o estado da Bahia e há condições para chuvas expressivas no sul da Bahia e, ao mesmo tempo, também impulsiona a umidade marítima na costa de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Na quarta-feira, as chuvas continuam fortes no estado da Bahia, principalmente na faixa leste do estado e intensificando aquele transporte de umidade, especialmente no litoral paulista. Já na quinta-feira, o corredor de umidade continua atuando na Bahia, ainda com potencial de chuva forte no leste do estado, e a umidade na costa do sul e sudeste diminui. Para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acesse agrolink.com.br agrotempo. Volto contigo, Lucas. Obrigado pela participação e as demais informações sobre o tempo você também confere em agrolink.com.br. Agora? Vamos girar a reportagem. O Ministério da Agricultura vai pagar o Garantia Safra para mais de 25 mil agricultores, agora, ainda, neste mês de abril. A reportagem é de Sérgio Pastor. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou a portaria número 18, que determina o pagamento do Garantia Safra. Neste mês, receberão pagamento agricultores de Alagoas, da Bahia, do Ceará, de Minas Gerais, da Paraíba, de Pernambuco e Sergipe. O montante chegará a mais de 21 milhões e meio de reais. Diante do cenário imposto pela pandemia do COVID-19, a Secretaria de Política Agrícola decidiu antecipar de forma excepcional o pagamento do programa Garantia Safra na safra 2019-2020. Esse pagamento será realizado integralmente em parcela única de R$ 850. Reais. O Garantia Safra tem como objetivo garantir a segurança alimentar de agricultores familiares que residam em regiões sistematicamente sujeitos à perda de safra por razão de estiagem ou enchente. Tem direito a receber o benefício os agricultores com renda mensal de até um salário mínimo e meio, quando tiverem perdas de produção em seus municípios, igual ou superior a 50%. De Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações. Reta final do AgroLink News nesta terça-feira. Vamos atualizar os indicadores econômicos do milho. Saca de 60 kg do grão sendo comercializada a R$ reais em Campinas, no estado de São Paulo. Em Cascavel bateu a casa de R$ reais. R$ 102,00 está sendo cotado o milho nesta terça-feira em Cascavel, no Paraná Em Erechim, no Rio Grande do Sul, R$ 98,00 é a cotação R$ 88,00 em Rio Verde, no estado de Goiás Já em Rondonópolis, valor mais baixo no Mato Grosso R$ 82,00, este é o preço do milho nesta terça-feira Em Alta Mogiana, também estado de São Paulo, boa cotação R$ 97,00, este é o preço fixo do milho nesta terça-feira Com essas informações, nós vamos ficando por aqui Quarta-feira é feriado de Tiradentes, portanto a gente volta na quinta-feira. E é claro, eu conto com a audiência de todos. Até lá!